2023, eu vou falar a minha opinião. Tá, depois você deixa nos seus comentários aqui no canal se você concorda comigo ou não. Tá, se você concorda com algum ponto que eu vou falar nesse vídeo, deixa o like para fortalecer. Beleza, é eu vou falar os cinco pontos. Não tá em ordem de, de maior para menor, então acompanha esse vídeo até o final porque os cinco pontos são bem importantes para você que pensa em adquirir uma Titan 2023, tá? A minha é uma Titan 2022, só que ela é exatamente igual a Titan 2023, só muda o ano da documentação da moto, no na carteira da moto quando você comprar. Se hoje você for na Honda. Adquirir uma Titan 160 2023 Da cor vermelha Vai ser exatamente essa moto que eu estou dirigindo Nesse vídeo, tá? É, na Titan 2023 São três cores que você tem para escolher Que é a vermelha Que é a que eu estou dirigindo A prata, que é a cor nova Que foi lançada Ou a cinza, que também é a cor Antiga da, Igual da 2022, tá? Tem esses três modelos para você escolher então, eu vou falar para vocês agora os cinco pontos. É, primeiro ponto é o seguinte: primeiro ponto não tem como não falar é, sobre o preço. É o é o ponto mais negativo na minha opinião que tem da Titan, que é a questão do preço, que a moto está um preço alto e no mesmo valor dela tem outras opções agora para você escolher, tem outra, outros modelos de motos para você escolher no mesmo valor da Titan 2023 vou te dar um exemplo a Titan aqui na minha cidade se eu não me engano tá 19.000 mil, 19.000 mil e pouco eu não lembro agora direito quanto que é tá o valor dela exato acho que é de 19.500 o valor da Titan 2023 nesse valor você consegue pegar por exemplo uma yamaha phaser 150 que foi lançada agora recentemente é uma moto Aparentemente muito boa Que vai bater de frente Com a Titan 2023 esse mesmo valor você também pode pegar Com R$19.500 Você pode pegar a Fã, Que é praticamente a mesma moto da Titan Só muda as carenagens E as cores da moto Tem a DK 160 da Raul Jui Também é uma opção Ela é um pouquinho mais cara Só que é um valor bem próximo então tem outras opções agora para você é, escolher O valor da Titan tá muito caro, tá próximo aí dos seus 20 mil reais é, Fala aí, quanto que tá o, o preço da Titan 2023 aí na sua cidade? Varia bastante, tá? Dependendo da região do Brasil é, De 19 mil até 20 mil reais você vai encontrar essa moto, tá? Segundo ponto negativo que a gente tem que falar é o preço das peças de reposição Porque acontece de você cair com a moto De você tombar a moto Ou até mesmo você sofrer um acidente Aí você vai ter que ir lá na Honda Trocar as peças que foram quebradas ou raladas Em caso de uma queda Que é bem comum você ter uma queda na moto Por isso eu comprei esse protetor de carenagem Para proteger minha moto porque o preço das peças da Titan 2023 é muito caro, esse é o segundo ponto negativo, para quem me acompanha lá no meu Instagram, que é diogo011.oficial, eu postei um story semana passada lá, falando sobre o preço, de uma Titan exatamente igual a minha, que o cara bateu a moto, ficou 10 mil reais para arrumar, a moto isso quando não dá perda total, né? É muito fácil em qualquer tipo de acidente é da perda total na moto, ou seja, perda total você perdeu a moto praticamente. É o, o valor do conserto ficou acima de 75% do valor da moto, então vai ter que custar por volta de uns 15 mil reais. O conserto da moto é bem caro. As peças da moto, um exemplo só para você ter uma ideia, o guidão esse guidão aqui da minha moto eu troquei coloquei paralelo que é bem mais barato mas o guidão original é, da Titan tá saindo por volta de 300 reais e o guidão é uma coisa que certamente qualquer queda vai entortar o guidão ele é muito fraco, o guidão da moto é, então você que pensa aí ah, eu vou empinar a moto vou dar grau se qualquer queda que você tem com uma moto uma Titan 160 Vai ficar no mínimo R$ 2.000 para você arrumar Tenha isso em mente, tá? Porque as peças dela tá muito caras hoje em dia Terceiro ponto negativo É a questão que a Titan 160 2023 É uma moto muito, muito visada para roubo Roubo e furto no caso, né? É uma moto que, o como é uma moto novidade Acabou de ser lançada é uma moto da Honda também Que o pessoal procura muito peça roubada para comprar Então está sendo uma moto que está sendo muito roubada Muito procurada pelos ladrões Por isso eu sempre coloco aí no início dos meus vídeos E aqui na descrição do canal O número do corretor de seguro para você ter seguro na sua moto só que o preço do seguro da Titan 2023 está um preço alto. Porque a moto está sendo muito visada para roubo. E hoje em dia já é uma moto cara. Já é uma moto de quase 20 mil reais. Então, aquele seguro que antigamente você pagava barato, hoje em dia já não é tão barato. O preço do seguro da Titan 2023 ele aumentou muito durante esses últimos tempos. Olha, o cara parou do nada aí. É um carro saindo. Quarto ponto negativo, na minha opinião, é que a moto, a Titan, a minha por exemplo, ela faz um barulho batendo válvula. O motor dela faz um barulho tac, tac, tac, tac. Assim que você liga a moto no frio, a moto não estando quente, né? Primeira partida do dia, a moto faz um barulho estranho no motor que é o que o pessoal chama da moto batendo válvula isso é uma coisa chato porque eu vejo como um ponto negativo a Honda já deveria ter arrumado isso já faz anos e anos que a moto que o pessoal fala que a que a 160 bate válvula e até hoje tá desse jeito a gente já tá pagando quase 20 mil reais na moto e ela continua com esse barulho batendo válvula ou agora a minha não tá fazendo mas quando a moto dá tá fria Dá pra ouvir bem nitidamente o, valor, o barulho dela batendo válvula. O que, que o cara vai fazer? Ê, beleza, hein? Ruim de serviço. Então esse eu vejo como ponto negativo. Esse barulho de bater válvula é um barulho bem chato. Parece que a moto tá estragada, mas não tá. E quinto e último ponto negativo que eu tenho pra falar pra vocês. É a questão da fila de espera para você adquirir uma moto da Titan 2023. Aqui na minha cidade, por exemplo, é, até agora eu não vi nenhuma Titan 2023. Daqui a pouco eu vou lá na Ronda ver se já chegou alguma, mas já faz aí um mês que lançou a moto e até agora eu não vi nenhuma. Para você ter uma ideia, a fila de espera da Titan 2023 aqui na minha cidade está muito grande. A minha moto mesmo eu esperei quase dois meses para conseguir buscar ela Então eu vejo aí também como ponto negativo Que além de você pagar a cara na moto Além de ter todos esses pontos negativos Que eu falei para você nesse vídeo Você vai demorar um, um tempo aí Mais de mês para você conseguir buscar sua moto zero quilômetro Isso é um ponto negativo Se você precisa da moto urgente Você não vai conseguir Você vai ter que pegar uma usada, No caso, se você precisar com urgência De uma moto a titula é 2023, é, na minha cidade está demorando aí cerca de dois, três meses para chegar, para você adquirir uma. Tem se tem pessoas que fala que na cidade está demorando até seis meses, mas aí depende da concessionária que você comprou. E tem gente também que consegue tirar bem rápido. Varia muito essa fila de espera, dependendo da onde você comprou a moto. Beleza, família? É, esses são os cinco pontos negativos. É, que eu tenho para passar para vocês. Já tenho a moto a t 160 aí já há alguns anos. Já andei bastante na moto, já tenho um pouco de propriedade para falar para vocês, né, sobre se se a moto é boa ou não. É, além dos pontos negativos que eu falei nesse vídeo de hoje, quero deixar também bem claro para vocês que a moto ela é muito boa. Por isso eu tenho uma, é uma moto que eu gosto muito. Não comprei a 2023 por causa que eu não gostei da cor prata Não é uma cor feia, mas é uma cor que poderia ser outras cores, tá? É, a cor prata ficou prata, ver, roda vermelha e a, a lateral preta eu, ach, eu acho que a Honda poderia ter feito diferente Por isso eu não troquei para 2023 Mas para quem pensa em comprar, é uma moto boa sim, tá? É, se é teu sonho comprar 160, 160, segue em frente que eu tenho certeza que você vai curtir a moto E depois eu vou trazer para vocês também os pontos positivos Da Titan 2023 aqui no canal Então se inscreve no canal Para você que quer entrar em grupo de WhatsApp Aqui no canal também na descrição Você clica no link e já vai direto para o grupo de WhatsApp Que o pessoal troca bastante ideia e informações Sobre a 160 em geral Titan foi Start Beleza família? Espero ter ajudado vocês de alguma forma depois eu trago os pontos positivos Que eu acredito que a Titan tem mais pontos positivos do que negativo. Por isso é a moto mais vendida do Brasil é A 160 é a moto mais vendida Porque ela tem mais pontos positivos do que negativos, tá? Mas tudo tem ponto, ponto negativo E a gente tem que avaliar na hora de comprar Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo